Fala, amigo mecânico. Seja muito bem-vindo. Hoje você vai aprender esse vídeo como se tornar um reparador de direção hidráulica de valor. Em alguns minutos vou te explicar e esclarecer as dúvidas que algum de alguns mecânicos. Então, finalmente, como se tornar um mecânico reparador de direção hidráulica de valor. Você verá logo a seguir passos importantes que muitos mecânicos deixam de dar por não estarem adaptados às novas tecnologias, isso fez com que milhares de potenciais alunos nossos não viessem ao sucesso por uma falha nossa e não deles. Depois dessa informação valiosa, eu resolvi contratar uma equipe para facilitar a sua compreensão de como se tornar um excelente reparador de valor. E você talvez irá ultrapassar até mesmo o nível do professor, se você procurar dedicar-se como deve. Primeira escolha sua conta de e-mail favorita. É importante que você já esteja cadastrado em uma dessas plataformas de e-mail, Gmail, Yahoo, Hotmail, etc. Você tem que ter um e-mail para ter acesso. Vamos abrir uma nova conta de e-mail para demonstrar. Se você já tiver uma conta de e-mail, pode ir pulando essa parte, clicando duas vezes na tela do seu celular ou no computador aqui. Abrindo conta. Então vamos abrir agora a nova conta de e-mail. Primeiro passo. Você clica aqui no navegador do Google, no seu celular ou no computador. clica Aqui no caso eu cliquei em Gmail. Mas o ideal é que você clique na pesquisa aqui, Gmail Dessa forma Vai ser a primeira informação no buscador Aqui no caso já vai entrar no meu e-mail Então eu vou colocar aqui, adicionar conta E criar a conta para mim Tá, eu coloquei aqui mecânico reparador e-mail mecânico oficial vai dizer que este nome de usuário já está em uso tente outro vai oferecer outras opções aqui se o nome de usuário da sua escolha estiver em uso você pode escolher opções sugeridas pelo google e depois você pega e anota essas opções sugeridas e, e cria o seu e-mail, tá? Se o caso você não tiver um e-mail. O próximo passo é você fazer a senha, confirmar a senha. Se quiser ver, para verificar a senha, clique em mostrar a senha e próximo passo. A partir daqui, o próximo passo, você vai colocar a sua data de aniversário. É simples, só vai colocar a sua data de aniversário e a partir daí a sua conta Está criada após a sua conta está criada. Você vai vir para cá para essa página de do seu e-mail ou Gmail. Caso você não tenha um e-mail, tá ok. Depois você, por que você, porque é importante ter o e-mail, porque vai ser através de lá que você vai receber o conteúdo desse curso, tá ok. É, eu fiz uma compra mais cedo, já apareceu aqui meu boleto. Gerado, tá vendo, imprime o seu boleto. Já apareceu o boleto da compra. Eu vou refazer essa compra para você, porque eu estava fazendo um teste. Vou fazer essa compra junto com você. Pronto. Vamos. Vamos lá. É lá que você vai receber as informações do nosso conteúdo, depois que você ter comprado. Agora vamos adicionar rapidamente esses dados no seu formulário de compra do seu novo investimento vou te mostrar como você vai fazer. Primeiro, caso você não consiga encontrar o e-mail com facilidade, você vai vir aqui no canal do Direção Eduardo Kaleká, tá? Aqui, ó, na descrição da maioria dos vídeos tem um link que vai te dar acesso à próxima próxima página, que é uma página dessa daqui, ó. Essa é a página que vai aparecer para você. Tá OK? Essa é a página que vai aparecer para você. E você vai clicar logo em seguida agora neste botão após aparecer este botão é muito importante que você preste atenção em uma outra coisa também fique atento aqui ó no começo da explicação tá vendo o começo da explicação aqui está dizendo use o cupom de desconto a gente quer te dar desconto isso para poder te motivar mecânico reparador a realmente é, ingressar neste mercado de sucesso, e ser é um mecânico de valor, reparador de valor, Use esse cupom de desconto, escrito com letras de forma grande, da mesma forma que está aqui, ó. eu vou copiar, tá? vou copiar porque agora eu vou utilizar, aqui tem um outro vídeo, o é, um vídeo sobre a do Honda, falando sobre todos os módulos, e assim por diante, os produtos que a gente tem no mercado hotmart. Agora a quantidade de aulas, garantia, certificado de conclusão, acesso pelo aplicativo super bacana da Hotmart, o Sparkle, necessariamente você não precisa saber o que é Hotmart, o importante é o conteúdo do curso. Agora aqui o passo é bem simples, o colocar aqui mecânico reparador. O e-mail também Aqui que você vai inserir Seu e-mail, seus dados pedidos aqui, tá bom? você receber o produto Mecânico repado. Oficial Oficial Vou copiar e colar Aqui você digita CPF Para sua casa, Vou colocar o número do celular é opcional, acredito que seja. Vou colocar um número que é obrigatório, opcional. Cobrando da casa agora. Aqui ó, você vai utilizar o seu cupom de desconto. Tá bom. É nessa região que você vai utilizar O seu cupom de desconto Copiar, colar Cliquei em colar Não, eu tinha colado o e-mail Vamos lá, formas grandes, né? Sou Pronto, sou reparador E vou aplicar Pronto, rec... acabei de receber Um desconto de 399 reais E 99 centavos Agora o valor a ser pago Aqui Vai ser de R$ 197,01. E, um e agora você vai. É obrigatório digitar o número sim. Para talvez a plataforma entrar em contato com você a respeito do seu é, produto. Pronto, escolheu a opção de pagamento, pode ser cartão, dinheiro na conta Hotmart, boleto bancário. Se quiser ver mais opções, Pix, Paypal débito bancário Google pay com dois cartões e cartão virtual caixa Eu vou escolher aqui a opção boleto tá pagamento à vista tá vendo curso de reparação de sistema de direção caixa e bomba 597 usei o cupom de desconto recebi 67% de desconto caiu para 399 caiu 399 reais e vou pagar finalmente no final 197 comprar e carregou pronto agora é só baixar o boleto é, tá explicando aqui que a compensação da compra vai cair em três dias e tá comprado agora é pagar o boleto e aguardar o produto chegar lá na conta de e-mail lembra da conta de e-mail vai chegar justamente aqui ó e sempre aqui ó Gil vai estar no topo da mensagem é bem simples eu te mostro não se esqueça por favor não se esqueça de pegar o seu cupom de desconto que está do outro lado pronto colocou todos os dados pedidos no formulário e em conformidade com as leis do governo federal e para gerarmos as notas fiscais e o seu diploma na conclusão após escolher o método de pagamento e ter pago o seu investimento vá na sua caixa de e-mail como eu tinha explicado anteriormente que você acabou de criar ou que já tinha possivelmente terá uma mensagem no topo do e-mail semelhante àquela que eu te mostrei dessa forma ela aparece no topo do e-mail se acaba de fazer a compra a mensagem já é enviada para você no topo do seu e-mail dessa forma viu como é fácil se tornar um reparador de excelência essa modalidade 100% digital vai agilizar o seu aprendizado Você pode ficar tranquilo amigo mecânico Que vamos mostrar todos os detalhes que você precisa para sair na frente de outros mecânicos da sua região Pronto, agora que você já sabe como se tornar um reparador Um mecânico reparador de valor Eu te espero do outro lado Use esse cupom para receber os descontos especiais em nossa loja online Sou reparador Don't be scared. Stop Don't be scared. Don't be scared.